É difícil, eu não, mas é... No mundo, é... mundo corporativo, é, até lá no grupo da família a gente estava falando um pouco sobre isso, né, Adriano? Ah, essa semana ainda. Né? Essa semana, né, de voltar para é, o escritório, trabalhar, né, voltar para a vida, entre aspas, normal. E, cara, uma das, uma das, não é a única, mas uma das coisas que me incentivou a abrir o meu negócio foi isso, cara. É, eu cansei um pouco, sabe, desse...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 eu eu tá ter muito problemas, mais, né? porque isso. não quer dizer que hoje eu não tenha problema, mas são problemas diferentes porque aqueles lá você já tava já tá cansado, saturado. Esse né? problema é. é você tá falando isso aí. Eu lembrei uma vez, eu entrei, cara. Raramente eu faço isso, acho que foi a primeira, foi, foi duas vezes que eu fiz isso. Eu me arrependi, uma no Instagram e uma no LinkedIn. Um cara lá postou, né, numa grande startup aí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 Mano. <risos> é Escorregador. Mano, pra quê? Mas me cacetaram, cara. Nossa, cara. Vocês não tem noção, cara. Me cacetaram. Nossa, me cacetaram. É A falar que uma empresa é inovadora yeah. porque tem de patinete, é bom, vai, Eu acho que foi a semana que eu tive mais view no meu perfil. Ó, é bom, né? Que aí tem view no perfil, ó.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 É, eu acho que não, tem tem certos ser... é, alguns seres humanos que não vale a pena, cara. Você